Não preciso de material escolar pra ser feliz. Eu sou todo dia, eu sou todo dia. Mas e se você tiver material escolar? Aí ah, eu sou mais feliz ainda. <risos> Dá yeah. And I don't need you. de café e agora eu estou imperativa tá dançando um igual uma louca qual é a coisa que a gente mais gosta na vida? comer Quanto a isso, não tem como discutir Tem um monte de gente que não gosta de ir para escola Mas na hora de comprar material escolar Aí que é material bonitinho Hoje eu separei umas coisinhas bem legais Não só de material escolar, porque não é só caderno que a gente leva pra escola Mas tem de tudo Até capinha de celular tem Com poucos materiais e que você vai gostar bastante Se você quer mais vídeos desse aqui no canal Você já sabe o que vai fazer, né? Jainha, jainha, jainha, jainha, jainha, jainha E você já é inscrito aqui no canal É só clicar nesse botãozinho aqui, ó e você já está Tá se inscrevendo, ó o barulhinho. Parece uma galinha na. Uma galinha na. Ah! Vamos nessa! Pra começar, eu vou pegar um caderno qualquer. Esse do Puff ele é bem bonitinho, mas eu já tenho ele há um tempão, então eu já enjoei da cara dele. E eu vou pintar ele todinho de preto. Olha só, Dark caderno. <risos> Eu pinto com bastante cuidado, inclusive naquelas partes ali, ó Que ficam entre as molinhas ali, ó Se for preciso, eu dou uma segunda mão Eu esperei secar e depois eu dei mais uma mão pra ele ficar bem pretinho Agora eu separei as cores de galáxia Que são rosa, azul, roxo e branco e usando essas esponjinhas aí de lava-louça mesmo, eu cortei vários pedacinhos, então uma esponja dá pra você fazer muita coisa, sério. Eu fui apertandinho ali, ó, com a tinta. Eu comecei primeiro com a tinta roxa, então eu selecionei alguns lugares onde eu queria que ficasse roxinho e fui espalhando assim, ó, sem ordem, nenhuma. Depois eu peguei a tinta cor de rosa e coloquei ele pertinho da tinta roxa, porque é como se uma cor entrasse na outra, sabe? Quando eu terminei a rosa, eu peguei a azul. E por último eu peguei a branca. O mais legal de você pegar a branca por último é que ela se mistura com as tintas que tão molhada e faz um degradê bem legal, assim, como se fosse aquele fecho de luz. Quando o seu desenho de galáxia tiver ok, você fala, não, beleza, isso parece uma constelação, sim. Você vai pegar ou uma escova de dente, ou um pincelzinho de cerdas duras, vai molhar na tinta branca e vai abrir as cerdas assim, ó, pra ele espirrar só as bolinhas. Essas vão ser as nossas pequenas estrelinhas. E aí, com o um pincel pequenininho, eu vou fazendo vários desenhinhos de estrelinha, de planetinha etc. Até ficar do jeito que eu gosto, porque a ideia da gente personal realizar nossas coisas é realmente fazer do nosso jeitinho, do jeitinho que a gente gosta, porque a gente não deve nada para ninguém. Na parte de trás você pode fazer a mesma coisa ou você pode só pintar de preto mesmo. Aí é só você esperar secar e pronto, está pronto o seu caderno único e exclusivo nesse mundo de galáxia mostrar para vocês como fazer uma case de panda assim, que é maravilhosa gente sério, é muito legal, virou minha nova capa oficial. Primeiro você vai pegar o seu celular, vai colocar em cima de um tecido, eu tô usando o feltro e vou contornar. Eu tô usando giz de quadro esses giz coloridos de quadro, porque eles são muito mais fáceis de limpar depois contorno todo ele, sabendo que eu tenho que deixar sobrando um pouquinho. E eu estou fazendo meu desenho arredondado, não pode ser quadradinho tá? Aí eu corto esse quadradinho com a tesoura e depois eu corto outro quadradinho exatamente igual. E agora que o nosso panda vai começar a criar forma. Eu tô pregando ali, ó, você pode usar um durex, mas eu tô usando alfinetes em cima do mesmo tecido de feltro, só que preto dessa vez. E eu vou fazer um recorte quase igual. A única diferença é que lá em cima eu vou tirar o topinho, então ele vai ficar desse jeitinho aí. Agora eu vou encaixar as partes do panda. O olhinho, o narizinho, os olhinhos você imagina que são mini feijões. E os bracinhos. Reparem que os bracinhos, eles são um pouquinho mais compridos, então um encosta no outro. E coloquei um rabinho branco ali atrás. Agora com cola de tecido você vai colar tudo isso. E os braços você não vai colar Colar eles inteiros, você vai colar eles só na lateral para eles poderem abrir depois. E a parte preta das costas do panda, você também só vai colar a parte de baixo e vai deixar a parte de cima aberta para virar um bolsinho. O resto você pode colar tudo 100% normalmente. Quando tiver todos os detalhes colados, você pode colar a parte de trás na parte da frente, do mesmo jeito que você fez o bolsinho. Você vai passar cola só nas laterais e na parte de baixo. A parte de cima você vai deixar aberto, né? Porque senão não entra o celular lá dentro. E sabe aquele bracinho que eu falei para vocês deixarem pronto para ele poder abrir e fechar? Então, você vai colocar um pedacinho de velcro Na parte de dentro e na parte de baixo para que os dois bracinhos se grudem Aí é só você esperar secar bem E você tem um panda multiuso Dentro você coloca o celular No bolsinho de trás você pode colocar cartões, dinheiro, carteirinha E na parte da frente do bracinho do panda Você pode enrolar o seu fone de ouvido um estojo bonito e muito fácil de fazer para os seus lápis, esse é o item certo. Vamos começar usando um EVA. Eu tô usando esse laranjado aí e estou cortando um retângulo. Lembre que a altura do retângulo tem que ser o suficiente para caber um lápis dentro. Coloquei um lápis que eu vou usar ali. Tirei as medidas dele da parte de cima e da parte de baixo. Depois disso eu coloquei uma régua e fui contando de 2 em 2 centímetros. Fiz a mesma coisa do outro lado e aí eu fiz uma linha ligando um pontinho no outro. Depois com o estilete eu vim cortando essas listras e é isso Agora para ficar bonitinho mesmo, eu peguei outra cor de EVA. O meu brilha, olha só. <risos> e colei um EVA no outro. Só as laterais, não a parte de dentro. As listrinhas, as tirinhas tem que ficar bem soltas. Para fechar o meu estojinho, eu peguei uma fita de cetim, colei ali na parte de fora, colei um botão também para dar um efeito. E na hora que você for guardar os seus lápis, é só você ir fazendo um trançadinho com eles, ó. O segundo lápis, você vai fazer um trançado também, só que você vai fazer com as tiras opostas. Se um lápis ficou para cima com uma tira, o outro lápis vai ficar para baixo dela. Vai fazer isso até o Final, depois é só você enrolar o seu estojo, amarrar e pronto. Ai, que cuticu. Tá, parei. Essa dica é muito, muito, muito rápida. Você vai precisar de um clips, uma fita de cetim e dois corações de EVA. Tô usando outro que brilha, porque, porque se não for pra brilhar, eu nem saio de casa. Com uma cola quente ou outra cola, eu recomendo que você use outra cola que não seja quente, porque não tem necessidade de ser a cola quente, entendeu? Mas como eu tô usando ela, vai ela, né? Eu faço uma bolinha ali, ó, e gruda a parte de cima. Lembrando que se você for kids, não mexa com cola quente sozinha, porque você pode se machucar. Mostra esse vídeo pra mamãe, mostra esse vídeo pro papai e pede ajuda deles. Colei ali a parte de cima e pra não ficar essa coisa soltinha aí eu não gosto muito, eu colei também a parte de baixo Pra ficar bem retinho Depois disso, eu fechei os dois corações em cima dessa fita de cetim Esperei a cola secar E está pronto, gente! O mais legal é que você pode fazer de várias cores Pode fazer até pra dividir as suas matérias da escola Então é bem útil Um beijo Tchau uh!